Apresentando Eu, papai Jujuba Nanica No canal Juju Bananica Jujuba para mais vídeo hoje nós estamos aqui com códigos de Robux E hoje nós temos o código do fantime do RBX Fan ok oh, Mas ok já vamos começar pelo fantime A gente vai aqui em ó oh, já tá no lugar não sei porquê Mas é start Earning No Deixa eu tentar sair do meu perfil. Aqui, ó. Isso aqui você já vai entrar sem. Sem se logar, mas você precisa se logar de qualquer forma. Esse é meu.. Isso aqui, gente, não é minha senha do Roblox, tá? É a minha senha. Esta é a minha senha que eu usei pro site. Eu criei uma senha só pro site, entendeu? Aí vocês vão aqui em códigos E o primeiro para o código é Aqui ó, este aqui ó Gente, eu estou mexendo com uma mão Aí ó, Robo Roblox, Robux, yummy <risos> Ok, agora vamos em Rerincor Aí gostaram do novo efeito? Ó a moto. Gente, agora vai ter, que, sempre, sempre vai ter que passar essa moto, gente, que senão vai parecer muito, muito, muito, muito antigamente. Quando eu morava no apartamento, a gente via um monte de moto passava. OK, agora acabou do Funtime. Time. Próximo código agora é do RBX Fan. Que start Deixa eu tentar deslogar. Gente, eu não consigo me deslogar. Vocês só vão botar o se não me engano. Vocês vão ter que botar só o nome do Roblox. Tá? Então. O próximo o código é esse aqui. Código. Vou colar. Rap pupil. Se eu não me engano é. É o olho 38, tá? É... Redencode Se você for, você tinha 12 Eu tinha 12.70 De... Agora eu tenho 13.70 Muito bom, né, gente? Mas, né? Mas eita então, pessoal foi isso, gente. Encerra o Lacena falou, beleza. falou, encerra o falou, falou, top.